Para continuar as comemorações ao dia do trabalho, a Casa do Trabalhador de Três Lagoas tem uma programação especial para esta semana. A repórter Daniel Galli tem mais informações para a gente. Olha que iniciativa bacana, você que está procurando emprego pode passar pela Casa do Trabalhador e vai ser muito bem acolhido. Eu estou aqui com o Jean, que é o gerente da Casa do Trabalhador de Três Lagoas, e ele vai contar para nós um pouco mais sobre essa programação que vai ser especial durante esta semana. Jean, os trabalhadores que passarem por aqui pela Casa do Trabalhador, o que, que vão ter, o que, que vai ter de diferente, além das vagas de emprego, esta semana? Olha, a gente começa com um delicioso café da manhã, né? E vamos ter aí palestras, né? Nós vamos ter aí a parceria, o um apoio aí de empresas que estarão ao vivo aqui. Então, de repente, né, você que está aí à procura de um emprego, você pode sair daqui, nesta semana, já é empregado, tá? Então, não, sem, sem, aquela, sem passar por qualificação, tá? você já entra, já vai conversar diretamente com a empresa, que esse, esse pessoal do apoio vai estar tá por aqui. Você vai conhecer como é feito o trabalho da Funtrab, parceria Estado e Município o nosso atendimento, então a gente convida para que você participe conosco, né? conheça aqui é, a Casa do Trabalhador da Munir Tomé, 86 Centro, estaremos é, hoje até sexta-feira, então durante toda a semana essa ação do trabalhador e você é convidado todo especial. Ah, que bacana. E qual que é o horário de funcionamento da casa do trabalhador? Nós atendemos das 7 da manhã até as 17 horas tá? e não fechamos para o horário de almoço. Bem frisado, das 7 da manhã até as 17 horas e não fechamos para o horário de almoço. Muito obrigada pelas suas informações, Jean. Então é isso, pessoal. Rua Munir Tomé, número 86, das 7 da manhã até as 5 da tarde. A partir desta semana, um atendimento especial para o trabalhador que está procurando uma recolocação, uma colocação no mercado de trabalho. Eu volto aos estúdios.